Bom, pessoal, estou mostrando para vocês nesse vídeo é, um dos motivos pelo qual a gente implica tanto de não permitir que se coma próximo ao teclado de computador, né? próximo ao, pró ao próprio computador. É, é esse pequeno número, né? ironicamente falando, esse pequeno número de formigas acabou de ser tirado de um teclado, apenas um teclado de computador, tá... E como nota-se, pela quantidade, né, é, não é necessário muito tempo para que isso aconteça. Um final de semana é suficiente para que uma colônia dessa passa posse de, tome posse de um teclado. Tá? Então tá aí. Não podem ver, quantidade de, de, de formigas. Registrado aí o alerta, tá? Não coma próximo ao computador